Pelo limite de funções, é possível inclusive verificar se uma função tem oscilação ilimitada. Por exemplo, no caso de oscilações ilimitadas pela esquerda, se f de x oscila, crescendo e decrescendo, conforme o x está se aproximando de c pela esquerda, nós precisamos verificar a amplitude dessa oscilação. Se essa amplitude não está tendendo a zero, então f de x vai oscilar de forma ilimitada. Portanto, não existe o limite de f de x com x tendendo a c pela esquerda. O mesmo pode ser observado com relação às oscilações ilimitadas pela direita. Se temos um f de x que oscila crescendo e decrescendo, conforme o x se aproxima de c pela direita, e a amplitude dessa oscilação não tende a zero, f de x vai oscilar de forma ilimitada, portanto não vai existir o limite de f de x com x tendendo a c pela direita. Podemos analisar oscilações ilimitadas como, por exemplo, a do limite com x tendendo a zero pela esquerda de seno de 1 sobre x, ou do limite com x tendendo a zero pela direita do seno de 1 sobre x. Observe esse gráfico. Temos y igual a seno de 1 sobre x, e conforme o x se aproxima de zero pela direita, o valor de 1 sobre x vai cada vez crescer mais. Então, vamos ter o seno de um número que pode variar de 1 a menos 1 cada vez mais rápido. O mesmo acontece pela esquerda. Se nós nos aproximamos de zero, os valores do seno de 1 sobre x vão ficando cada vez mais rapidamente variantes entre 1 e menos 1, já que essa função tem a sua amplitude constante igual a 1.